Fala galera da blockchain, estão conseguindo sobreviver ao bear market? Espero que sim, espero que estejam todos bem, e o vídeo de hoje é uma singela homenagem ao grande programador Vladimir Vanderlan, ele que foi o responsável durante oito anos por manter o programa do Bitcoin no ar. Pegou aquele sonho do Satoshi Nakamoto e transformou numa grande joia, no maior ativo da história do mundo. Então eu vou começar o vídeo hoje contando um pouco da história, porque tem muita gente nova aí que entrou no mercado e nem sabe quem ele é. E para quem ficar até o final do vídeo, vai ver a nossa análise on chain. a galera que tá chegando agora no mercado, eu escrevi essa linha do tempo para ajudar vocês a entend entenderem como a gente chegou no Bitcoin atual. Tudo começou lá em 1998, quando o Eidá escreveu o primeiro artigo e nesse artigo ele dispunha as ideias dele de como seriam as principais características de um protocolo de uma criptomoeda e como ela poderia funcionar na prática em uma transação entre duas pontas, sem haver um intermediário. Em 2008, o que, que vai acontecer? Em 2008, nós vamos ter uma grande crise econômica, foi a maior do século XXI até agora, e essa crise, então, ela ficou marcada, não sei se vocês lembram, pela quebra do banco Lehman Brothers, e aí foi um, uma grande falência generalizada que ocorreu nos Estados Unidos, por causa do monopólio da emissão de moeda e também da inflação. E é nesse mesmo ano, no dia 31 de outubro de 2008, que o nosso grande gênio Satoshi Nakamoto, um pseudônimo, ele vai publicar o artigo dele sobre o Bitcoin. Então, marcando aí com esse paper a ideia do nascimento do Bitcoin, que surgiu dentro de uma discussão online de, cripto de criptografia. E aí o que, que acontece aqui é em 2009, no dia 3 de janeiro, é minerado então o bloco Gênesis, o primeiro bloco aí da blockchain do Bitcoin, marcando oficialmente o nascimento do Bitcoin às 18h15 do dia 3 de janeiro de 2009. Atualmente nós temos aí, considerando uma, o, o, o retorno a cada, por ano, né? a cada 10, numa base composta de 10 anos, nós temos uma taxa de 197% de crescimento. É realmente uma coisa espetacular. Quem são os grandes atores dessa história que vocês têm que saber, que é importante conhecer o que cada um deles fez? O primeiro deles é o Dai e aí eu peço desculpa pelas fotos, porque essa galera é muito difícil de tirar fotos deles. Eles são pessoas que não gostam de aparecer muito, porque imagina, né? tem o governo em busca deles, tem um monte de gente pegando no pé deles, inclusive bitcoiners, etc. Então, muita gente na perseguição deles, então eles não gostam de se expor muito. O Eidai, ele é um, uma peça fundamental, ele publica esse artigo né, em 1998, introduzindo o b né, uma ideia aí de uma distribuição eletrônica de dinheiro, e aí ele mostra as características que deveria ter. Então essas fotos são bem raras. E o, o Wei, né, o nome dele, é a subunidade do Ethereum, né, do Ether. Então assim como o Satoshi é a subunidade do Bitcoin, quando você fala 0, alguma coisa de Ethereum, você está falando de Ways. Muito bem. Depois nós temos o Nick Zabo também é uma das peças-chave, um dos maiores cientistas de computação da história, foi ele que projetou uma moeda digital descentralizada que ele deu o nome né, de Bitgold. Todo mundo fala que seria aí a primeira ideia do nascimento do Bitcoin, um precursor direto da arquitetura do Bitcoin. Ele introduziu a ideia que não só iria poder transferir dinheiro, mas também criar contratos inteligentes que seriam aí acionados de acordo com regras pré estabelecidas. Outro personagem extremamente importante é o Ralph Finney. Ele foi o que inventou, né, o Proof of Work, né, a prova de trabalho reutilizável. Em janeiro de 2009, ele foi o primeiro também destinatário da transação, da primeira transação da rede Bitcoin. Ele ficou muito ativo durante a, a, o, o seu percurso, né? ele conversava muito no Bitcoin Talk, mostrava as ideias dele e em 2013 ele foi lá e postou no fórum dizendo que ele estava com paralisia, continuou programando aí até a sua morte em 2014, foi uma das pessoas mais importantes que houve no nosso mercado até hoje. Né? E, finalmente, o Satoshi Nakamoto, que eu coloquei a foto aqui, mas a foto é do Dorian Satoshi Nakamoto. Este homem foi muito perseguido, porque ele morava perto da casa do Ralfine, então eles fizeram uma pesquisa e chegaram à conclusão que ele era o Satoshi Nakamoto, mas ele jura que não é ele, certo? Mas a gente não poderia deixar de falar dele, e, obviamente, é um personagem que faz parte aí da história do Bitcoin. E o que foi o Bitcoin então até aqui? Basicamente, ele é um software de código aberto e é chamado de Bitcoin Core. Esse software então está sendo armazenado aonde? Lá no GitHub. O GitHub, o que é o GitHub? Basicamente, galera, o GitHub é uma rede social, só que é uma rede social de desenvolvedores, de programadores, de geeks, né? de nerds, e eles vão lá e projetam os seus, colocam os seus projetos para quem quiser utilizar. Então, tá lá também tem o grupo do Bitcoin Core lá, onde você pode baixar o programa do Bitcoin e rodar ele a hora que você se interessar. O mantenedor, desde 2014 até essa presente data, foi o Vladimir Vanderlan. É dele que eu estava falando, em homenagem a ele esse filme, esse vídeo porque ele, durante oito anos, foi o grande responsável de fazer a gente chegar onde nós estamos hoje. Graças ao seu trabalho, ele conseguiu proteger o programa e trazer, né, transformar o Bitcoin num sonho que todos imaginavam lá atrás. E hoje, o que, que nós temos? Como está funcionando o programa? Basicamente, veja aqui os números que nós temos hoje no GitHub. Ó. Tem 65.800 pessoas que são os Stargazers, são as pessoas que observam o programa, inclusive eu estou lá também observando o programa. Existem 3.900 Watchers, que são pessoas que monitoram todas as atividades, então acabam recebendo, né, eu também estou lá como Watcher, você acaba recebendo todas as informações quando tem algum tipo de alteração e... Além disso, tem 875 contribuidores diretos, eles que fazem as realizações de uma série de ações nos repositórios, fazem correções. Existem 32.900 forks, né, que são as cópias do repositório. Então, tem 461 issues abertos, que são as tarefas e bugs para resolver. E nós temos os administradores, no qual esse grande gênio, aí o Vladimir Vanderlan, esteve à frente, dessa comunidade, que é uma comunidade incrível e vibrante, que desempenha aí um papel de zelar com os objetivos do projeto. Ah, professor, mas então quer dizer que qualquer um deles pode mudar tudo a qualquer hora? Não é bem assim, certo, pessoal? É um projeto aberto. Então, antes do programa ser... Colocado à disposição das pessoas, ele passa por uma série de testes, passa na mão de muitas pessoas. Então não é tão simples assim, só porque ele é um administrador, ele pode fazer qualquer alteração. Não, não é possível isso, tá? O último que entrou aí dos mantenedores foi a Glória Zal, ela entrou agora em 2022, é a primeira mulher aí que entrou no grupo dos principais membros da rede Bitcoin. E por que, que ele está desistindo do Bitcoin Core? Bom, todo mundo viu, foi em cima desse tweet aqui, desse senso mal. Ele coloca lá, ele levanta um bug de lá de 2018 e ainda coloca aqui, lembre-se que Matt Corrello introduziu um bug que poderia ter matado o Bitcoin. Puxa vida, galera. Isso já foi resolvido há muitos anos. Eu não sei por que a galera fica fazendo esse tipo de comentário, sabe? E é isso que desanima muito as pessoas que estão ao redor, porque, na verdade, ninguém ganha para isso, né? O Vladimir Vanderlan, por exemplo, era um trabalho voluntário que ele fazia, os mantenedores todos fazem trabalhos voluntários, recebem doações de algumas pessoas, de algumas empresas às vezes, mas na verdade, na verdade, não existe salário, o pessoal não é CEO de nada, tá bom? e aí ele escreveu aqui ó esse aqui é o perfil do Vanderlan ó. ele escreveu nossa isso é muito baixo né você levantar aí qualquer né qualquer pessoa pode cometer erros né? esse bug aí não é só culpa dele também foi um erro das pessoas que não conseguiram revisar mas ele fala assim você trazer esse, esse tipo de coisa agora sabe então ele ficou super chateado com isso e aí a conversa se desenrola continuam falando aqui ele acaba declarando que realmente não está interessado em continuar, acaba falando aí para o pessoal que provavelmente pretende é, abandonar o grupo, fazer outros trabalhos, inclusive depois ele foi perguntado, é, mas você está querendo sair por causa desse pessoal que fica ofendendo, né? que fica sempre atraindo coisas ruins, porque antes o pessoal fazia, né? era um grupo mais unido, e hoje, como ele cresceu muito, tem muita gente aí atuando dessas más formas. Ele fala que não é só isso, né? ele não deixa claro, ele fala que não é uma coisa só, também está estressado, está muito cansado, mas que também a rede está meio ingrata, e eu acho que ele está se referindo a pessoas como esse senso mal aí, que deveriam estar tá construindo, como sempre se disse, né? Vamos construir, né, galera, ao invés de querer destruir o trabalho dos outros. Então a gente tem que buscar esse tipo de coisa, tá bem, pessoal? Bom, sobre as análises, o que eu poderia dizer para vocês? Por exemplo, Bitcoin Waves, o pessoal fica aí toda hora no nosso grupo querendo destruir o Bitcoin Waves, só porque eu falei lá em janeiro, depois falei em maio o fundo seria em junho, mas pessoal, isso é um modelo matemático, tá bem? Vocês não precisam destruir o Bitcoin Waves também não, ele também não é 100% certo, ele é, ele é apenas um modelo matemático que pode nos ajudar a observar o que está acontecendo no mercado, e obviamente que quem pegou essa cal aqui de 17.6k e conseguiu comprar nesse preço, ele conseguiu vender a 24, a 25 mil, então aí, conseguiu acumular 40%, 43% de lucro. Basicamente, o nosso objetivo aqui nessas análises é esse, tá certo, pessoal? Bom, na semana passada, eu coloquei lá para vocês, então não se esqueçam aí de deixar o like, tá certo, pessoal? Se inscrever no canal, tá bem? E eu coloquei para vocês que a gente estava com uma força vendedora muito alta e que provavelmente a gente ia visitar novos suportes e eu marquei aqui, ó, o suporte de 20.600 e olha lá que bateu em 20.700 dólares e começou a subir de novo. Então basicamente a ideia é essa, não é querer estar tá certo ou errado, mas é criar modelos matemáticos como esse daqui, eu uso a derivada das curvas de Gauss, para tentar ajudar o povo a ver de uma forma diferente o que está acontecendo no mercado. Então não vai esquecer o like do professor, só essa informação já é uma informação muito importante, tá bem galera? Bom, sobre o volume do Bitcoin, o que a gente pode falar? Ele ainda está em uma situação tímida aí nessa segunda quinzena de agosto, ainda estamos com valores de bear market, não conseguimos ver um grande crescimento até agora, subiu 2% nessa última semana, chegando aí a 28 bilhões de dólares. Sobre as zonas de suporte e resistência, que é a figura que eu utilizo aí, usando a derivada das funções de Gauss, né? então eu faço as curvas de distribuição dos preços, e a partir dessas curvas, para encontrar os pontos de inflexão, eu faço as derivadas dela para encontrar esses valores aí, tá bem, pessoal? Então nós estamos presos nessa região aqui agora, né? o 22K agora... Passou a ser uma resistência para nós e o nosso primeiro suporte está em 20.751 dólares. Pelo que eu observei, eu vou mostrar para vocês agora: a força compradora e a força vendedora estão disputando em pé de igualdade nesse exato momento, então nós estamos com uma situação de equilíbrio, tá bem? Se a gente perder esse equilíbrio, se, por exemplo, a força vendedora começar a aumentar durante a semana, eu vou falar para vocês lá no grupo do Telegram. Então, quem não se inscreveu no grupo do Telegram ainda, nós estamos com mais de 9 mil pessoas lá. Os links estão todos aí na descrição. Se inscreva, pessoal, para a gente poder bater um papo legal lá sobre essas situações, sobre o que vai acontecer com o Bitcoin. Então, se perder esses 20.750, a gente tem que ficar atento aí com... O segundo suporte que está na casa dos 18 mil dólares. Por que, que você está falando isso, professor? Está difícil de romper. Eu sempre falo para vocês que a força compradora, para romper o mercado, quando eu ganho confiança de que ela vai romper as resistências, é porque nós estamos aí com um crescimento da força compradora da ordem de 3% ou mais, tá bem? E não é o que eu estou vendo aqui aqui eu estou vendo uma certa estabilidade, então primeiro observando o número de transações, o número de transações na rede que estava lá ó, no dia 15 em 251k, agora está em 254k, nós tivemos um aumento aí de 1,2%, não é um aumento muito grande, quando você observa o outro parâmetro, que são os endereços ativos, está vendo? Os endereços ativos eles caíram um pouquinho. Então, veja que a gente estava na semana passada em 940 mil e agora nós estamos aí com 919 mil. Tivemos aí uma queda de aproximadamente 1%. Então, veja que enquanto o número de transações subiu, o número de endereços ativos caiu. E as sardinhas que eu vejo pelos endereços novos elas aí né o pessoal novo que está chegando no mercado eles estão no momento estável estavam com abrindo 309 mil 94 mil carteiras por dia agora está em 397 mil uma pequena variação que eu considero aí estável o que melhorou um pouco mas ainda não sabemos se saiu daquela região é a força de mineração, que eu tenho dito para vocês que está presa aí mais ou menos entre 180 e 220 hexahashes por segundo. Eles estão tentando sair dessa linha de baixa que estava caindo. Então nós tivemos aí uma pequena subida, estava em 200 hexahashes na semana passada, chegou aí agora a 208 hexahashes por segundo, tivemos uma pequena subida de 4%. O que ainda não me animou muito é justamente a força vendedora. A força vendedora, eu acompanho aí as moedas ativas com mais de um ano. Então, quanto maior a atividade, significa que mais estão colocando para vender essas moedas. E ela está quase batendo ao time high. Isso está me deixando nervoso. Olha aqui, galera. 65,711%. E o, e o all time high é 65,721%. Então, falta 0,01% para bater ao time high ela está fazendo um platô quase chegando lá. Temos que ficar muito atentos. Se isso romper, pode ter certeza que o preço vai desabar. Então, por enquanto, aí, a melhor forma de monitorar a força vendedora é acompanhar esse gráfico para quem tem a Glassnode. Node tá bem, pessoal? Para finalizar o vídeo de hoje, eu queria mostrar para vocês o múltiplo de Moraes. O múltiplo de Moraes ele foi um indicador que eu construí baseado no múltiplo de Mayer. Fiz uma pequena diferença, que ao invés de eu dividir por uma média de 200 dias aqui, eu uso um ajuste polinomial de 155 dias, que é o que separa aí os long-term holders, né? Dos short-term holders. Então, ou seja, os mãos diamante e os mãos de alface, tá bem? Quando este valor está próximo de 1,2, mais ou menos significa que é a hora de vender. Quando ele está próximo de 0,8, significa que ele está num bom momento de compra, agora ele está em 0,82, então está numa oportunidade, está certo? Ah, mas professor, não pode ficar menor do que isso? Pode. Por exemplo, no crash que a gente teve lá, do Corona Crash, ele chegou em 0,7, então é possível, sim, numa situação extrema, ele ficar menor, mas como vocês podem observar, ele respeita bastante esses ranges, tá bem? E quando ele bate normalmente nessa linha vermelha, a tendência dele é voltar aqui, ele se encostar, ele vai encostar aqui, sabem em qual valor? Vocês não vão acreditar, 20.600 dólares. Então é muito parecido com o outro modelo que eu fiz para vocês, aí confluência por dois modelos diferentes. Para concluir nesta análise, podemos dizer que continuamos com dados da análise on-chain de níveis e bear market. Eles estão hoje muito similares ao que nós observamos no final do ano de 2018, mas ainda não consegui observar uma reversão de tendência clara, tá certo galera? Então fiquem atentos, pode ser que a gente ainda sofra um pouco mais de tempo nessa região, esperando aí uma reversão de tendência, enquanto nos parece que está tentando se formar um fundo aí, para depois de formado esse fundo, a gente poder partir para novas altas. Espero que esses dados possam ajudar vocês nessa semana, não vai ser fácil, tá bem galera? Mas eu desejo de coração que vocês tenham ótimos trades. Vejo vocês na semana que vem, um grande abraço!